Olá, concurseiros, meu nome é Dulcimara, eu sou psicóloga, estou aqui a pedido do professor Alisson e do Psicologia Nova para contar para vocês é, sobre a minha trajetória no, no ramo dos concursos públicos, é, contar um pouquinho mesmo da minha história, né? Eu espero incentivar e motivar vocês a continuar aí nessa caminhada, que não é fácil, porém, ao mesmo tempo, é uma caminhada é, que vale a pena, é uma caminhada que a gente também sente prazer em, em estar nesse caminho. Eu fiz concurso. Para a Prefeitura Municipal de Betim, eu fui aprovada em sétimo lugar. Eu estou muito feliz com o meu resultado. É, e o Psicologia Nova, ele tem muita, muita, mas muita coisa a ver com esse resultado. Foi através de um curso do Psicologia Nova que eu é, me preparei para esse concurso. É, a minha, o meu interesse pelo concurso ele surgiu a mais ou menos uns, uns 10 anos quando eu comecei a namorar e na época o meu namorado ele era é, funcionário público ele havia é, passado num concurso de no, no Tribunal do Trabalho, e depois o, ele passou num outro concurso federal, que é do TRE. E aquilo, de certa forma, me impulsionou, porque eu ficava observando né, o trabalho dele, como que era a disponibilidade, a estabilidade, né, na verdade, que foi o que mais me impulsionou a buscar algo parecido, mas eu ainda não tinha essa noção de como seria essa preparação. Então, eu em diversos momentos, eu comecei a estudar, mas em diversos momentos eu me via sabotando, eu me auto sabotava, achava que eu estava estudando, porém eu estava mentindo para mim mesma. E foi necessário um certo tempo para que eu pudesse amadurecer e saber que aquela não era a melhor forma de estudar, que aquilo não era estudo de maneira nenhuma. É, então, eu precisei dar muita cabeçada para poder compreender como que era esse processo, né? Mas faz parte, os erros fazem parte, né? essa trajetória, sem os erros não tem como a gente evoluir e fazer melhor no outro dia então é, foi o meu interesse pelo concurso público surgiu aí é, eu fiz alguns concursos de ensino médio mas não tinha resultado, porque não estudava, né? eu achava que estudava, comprava apostilas que na época a gente tinha tanto essa questão de curso online e tal, então eu usava apostilas de até banco de revista, né? Eu cheguei a usar apostilas. Então, o que que aconteceu? Eu entrei para graduação de psicologia, aí começava o meu amadurecimento. Comecei a pesquisar coisas sobre é, o concurso... Concursos de Psicologia de forma geral E eu comecei a pensar, poxa é, Se eu for funcionária pública Ok, bom demais E, é, concomitantemente, psicóloga melhor ainda Trabalhar na minha área como servidora pública é, seria um presente muito grande. então é, eu me vi motivada a poder fazer isso. Continuei é, é, o meu estudo na graduação, pesquisando algumas coisas, o meu namorado na época ele tinha um site o que concurso que ele falou pra mim, é, às vezes eu pegava é, esse site que ele tinha, entrava lá, fazia algumas questões, é, ficava feliz da vida quando eu acertava e eu ia seguindo a minha vida assim, na graduação. É, aí, o que, que aconteceu? Em 2015, surgiu o concurso da Prefeitura de Betim, é, pela Banca Pro Município. Porém, houve um problema e esse concurso ele foi suspenso. É, ok. E aí... É, esse concurso da Prefeitura de Betim ficou na minha cabeça, de uma certa forma, sempre ele estava passando pela minha cabeça e tal, porque eu moro em Contagem e Betim é uma cidade do lado da cidade de Contagem. E eu pensava que né, seria é, algo muito bom é, trabalhar em Betim. Que é o quê? 40 minutos aqui da minha casa. Mas o concurso foi suspenso, tá? a gente ficou naquela expectativa, mas ele não aconteceu. É, quando foi em 2 de fevereiro eu colei grau, é, na faculdade de psicologia e é, em julho a, é, surgiu um edital é, do hospital Risoleta Tolentino Neves. Fiquei super empolgada com esse concurso é, ficava me imaginando psicóloga nesse hospital e isso me impulsionou para pegar algum estudo é, na época eu trabalhava no hospital esse hospital ele se chama Hospital Belo Horizonte e lá eu fazia trabalhava numa RH comecei como estagiária e lá eu tive oportunidade de crescer um pouco de cargo eu virei assistente e, e nesse meio tempo, eu formada, trabalhando, eu já havia formado, eu estava trabalhando nesse hospital, é, eu não tinha muito tempo para poder estudar para o concurso do Hospital Risoleta Neves. Então, o que, que eu fazia? Eu estudava dentro do ônibus, porque o meu, do meu trajeto da minha casa até o Hospital Belo Horizonte, dava em torno de 40 a 50 minutos. Então era um tempo que eu achava interessante, eu achava legal. Então eu ia assistindo vídeos dentro do ônibus e às vezes fazendo algumas questões. Chegava no hospital, fazia o meu trabalho. Quando dava é, mais ou menos meio dia, uma hora, a gente tinha o nosso horário de almoço. Se eu não me engano era é, uma hora de horário de almoço. Sei se era uma hora ou uma hora e meia. Então eu almoçava muito rápido. As pessoas que trabalhavam comigo vão lembrar, né? É, que eu almoço, às vezes eu almoçava muito rápido e já subia para o RH para poder estudar. Era um momento que eu tinha assim é, tranquilidade para poder pegar alguma coisa rápido ali e fazer algumas questões. Então, esse era o tempo que eu tinha. A é, noite eu não estudava, realmente eu não dou conta de estudar à noite. Chegava em casa e ia descansar. E aí, fui. Fui fazer essa prova. Gente, foi... Nossa, foi um fiasco. Fiz a prova e tal, mas o meu resultado é, foi péssimo, péssimo. E aí, foi um momento que eu percebi que eu precisava de amadurecer, amadurecer o meu estudo, porque para ter um resultado daquele não estava legal, não estava interessante, né? apesar de eu ter estudado eu via uma certa deficiência naquele estudo e eu me perguntava o que eu fiz de errado e isso é muito importante, gente, você sempre se perguntar o que acontece de errado no meu estudo para que eu tenha esse resultado. E uma preparação para concurso público, ela não é só estudo, ela não envolve você ficar só lendo ali. Ela envolve o seu, o seu estado psicológico, o seu controle emocional, o momento ali da prova, como que você vai se portar emocionalmente ali na prova. Então, uma preparação para concurso, ela é um conjunto de coisas que vai te levar a um resultado interessante. Então, ali, eu, a banca era é, Fundep, uma banca que, tradicional em concursos aqui é, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ela faz vários concursos de prefeitura, principalmente. E aí eu fiquei muito triste, muito triste. Portugueses que, assim, eram... se eu não me engano, eram dez questões, eu cheguei a acertar três questões. Então, foi algo que me colocou para pensar, me colocou para refletir. Então, as reprovações, elas fazem parte do seu sucesso. Sem reprovação, Dificilmente a gente vai ter sucesso. Só que você tem que utilizar a sua, a sua reprovação como algo para você crescer. Você precisa corrigir uhum. aquele erro para que você evolua. E foi isso que eu fiz. Comecei a refletir, refletir, como que eu estava, qual, qual que era o meu estado ali naquele momento da prova, como foi a minha preparação que foi turbulenta, né? É, estudar dentro de um ônibus é, você não você não vai ter o mesmo desempenho é, se você estudar na sua casa né mas é melhor que nada né gente e era o que eu tinha naquele momento a gente tem que fazer com o que a gente tem no momento e era o que eu tinha naquele momento e aí só que eu não desisti não, né eu não penso, Nesse momento eu não pensei em desistir, não. Nesse momento. Quando foi no mês 11, em novembro de 2017, eu fui demitida do hospital Belo Horizonte. Era um local que eu tinha um afeto muito grande, é, era um hospital era um local de trabalho muito bom, tinha colegas de trabalho excelentes, chefes maravilhosos, né? psicólogos maravilhosos. E, então, eu vivia assim, muito chateada, muito chateada. Era um local que eu esperava subir de cargo, virar psicóloga lá mesmo. Né? Mas enfim, não deu certo e que bom, que bom que não deu certo. E aí, gente, é, ok. Fui demitida. E aí eu pensei assim, ok. Tenho seis meses de seguro-desemprego. Quis olhar o lado bom da coisa, né? É, seis meses de seguro-desemprego vai me dar oportunidade de estudar na minha casa, recebendo, pagando as minhas dívidas. E, aí, e assim eu fiz. Comecei a pesquisar algumas coisas, é, livros, é, sempre assistindo as lives do professor Alisson, que são fantásticas. Realmente é um impulso muito grande, gente. Aproveita as lives toda segunda-feira. Eu não perdi nenhuma, nenhuma live. Às vezes eu poderia estar pensando em desistir, é, mas mesmo assim eu assistia a live e aquilo me dava um gás né, de motivação para continuar perseguindo o meu sonho. E aí, é, nesse tempo que eu fui demitida, eu comecei a pesquisar algumas coisas e aí surgiu um concurso muito legal. Que é da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Um concurso maravilhoso, salário maravilhoso. E eu me vi super empolgada, eu falei, não, agora eu vou conseguir porque eu tô na minha casa, vou ficar estudando esse tempo todo, tenho muito tempo para estudar. Não, agora esse, esse concurso é meu. E aí eu fui e comecei a reunir materiais, li o edital, comecei a reunir materiais, é, tudo que tinha é, materiais a respeito daquele daquele concurso, na época tinha para a área clínica e tinha concurso para a área é, de recursos humanos. E aí eu pensei o seguinte, é, bom, saí de um recursos humanos, já tenho ideias de como funcionam recursos humanos, informações interessantes que pode me auxiliar nesse concurso. É bom, mas não é bem assim não, tá? A gente ajuda, abre portas, abre caminhos, mas é, não é bem assim. Mas eu escolhi fazer a prova para recursos humanos. É, estudei bastante, eu estudava o dia todo, eu lia o dia todo. É, às vezes eu ia até 10 horas da noite, estudando bastante, é, cometi erros ali, eu não tirava pausas e às vezes eu me pegava no estudo, estudando, mas não estudando, porque a cabeça já estava cansada e eu não dava pausas, eu ia direto. E a gente sabe que se você faz isso, você não dá pausas no seu estudo, vai chegar um momento você vai ficar saturada e você vai se perder nos seus pensamentos, você meio que se perde mesmo. Foi um dos erros que eu cometi nesse, nesse, nesse concurso. Um outro erro que eu identifiquei nesse concurso foi que eu não pratiquei, eu não fiz questões. Então, esse é um erro assim, gente é necessário fazer questões, você tem, tem que treinar, você tem que fazer um simulado. É, então, é, foram esses dois exames, mas tiveram outros, com certeza, nessa prova. E aí, é, fui reprovada, desclassificada nessa prova, não deu certo esse concurso, fiquei triste. E era assim, eu fazia o concurso, Pegava o gabarito, chorava, chorava, chorava, chorava, chorava, falava que ia desistir, mas no outro dia eu já estava perfeita para estudar. Começava a pegar: qual que vai ser o próximo concurso? Falava com o meu esposo: qual que vai ser o próximo? Ele às vezes ele pesquisava, mandava algum para mim e tal, e assim eu seguia na minha trajetória de concurso público. E aí, é, o que que aconteceu? Surgiu, é, no mês 12, em dezembro de 2018, o concurso da Prefeitura de Santa Bárbara. Uma cidade distante aqui, era acho, três horas de viagem. E meu esposo me deu uma ideia de fazer esse concurso. falou, olha, vale a pena. Vale a primeira, vai que você passe, né? Às vezes a gente muda para uma cidade mais próxima e tal, dá para ir. E, e aí eu fiz esse concurso, fiquei empolgada, porque era a banca Fundep, a mesma banca do Hospital Isoleta Florentino Neves. E eu pensei, gente, agora, agora eu pego essa banca, é, reuni materiais comecei a reunir bastante materiais, é, meu esposo pegou livros na faculdade dele, é, bastante livros que ia cair nesse concurso, era, um, era uma bibliografia pronta, a Fundeb trabalha com a bibliografia, ela coloca no edital, vai cair o livro tal, da autora tal, o artigo tal. Então, eu reuni, fiz um compilado e estudei através desse material. É, assim fui bem fui aprovada nesse concurso fiquei em, na, é, eu fiquei em trigésimo alguma coisa né é, foi uma colocação boa foi uma colocação excelente que me, é, me fez perceber que eu estava no caminho certo de alguma maneira eu estava ali progredindo no meu estudo, e aí, é, porém, foi o suficiente né, para que eu ocupasse uma vaga, porque se eu não me engano eram três vagas, e eu estava lá em trigésimo, mas aquilo me deu uma certa segurança mesmo, uma certa maturidade para poder continuar minha caminhada em busca do meu sonho. Nisso surgiu a Prefeitura de Pará de Minas, eu falei, é agora, FUNDEP também, FUNDEP de novo. Fui, fiz o concurso da Prefeitura de Pará de Minas, fiquei em 49º, 49. fiquei feliz também por essa colocação, porém eram 10 vagas e eu não fui, eu não passei dentro do quadro de vagas, porque... Não adianta você ser aprovada, é necessário você passar dentro do quadro de vagas, para você né, ser chamado inicialmente. Então, é, fui aprovada, fiquei feliz com o meu resultado, é, mas pô, não foi o suficiente, né? Então, continuei estudando. É, para polícia, ah gente, eu não contei não, nisso o meu seguro de desemprego já tinha acabado há muito tempo, eu já estava sem dinheiro para poder continuar, então eu decidi, nesse tempo, eu decidi, falei com o meu esposo, falei, olha, meu seguro acabou e eu preciso procurar um emprego. Nisso, ele me fez a seguinte proposta, você vai fazer o seguinte, eu tenho uma proposta, você fica em casa, você continua o seu estudo, você já está num patamar legal, continua o seu estudo, que eu vou pagar as dívidas da casa e tal. Tá. Eu é, pensei, bom, é uma oportunidade boa para eu continuar o meu estudo, porém eu me via num certo conflito, porque eu sempre paguei as minhas contas, eu sempre trabalhei. Então, foi uma dificuldade muito grande para mim aceitar aquela proposta dele. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que utilizar da minha sensatez e continuar estudando. Né? Era o meu parceiro, é o meu parceiro, é uma pessoa que eu me inspiro muito, que me ajudou muito é, nessa caminhada. Sempre com palavras de incentivo, sempre me auxiliando até é, com dicas mesmo de, de concurso. É, então ele foi ele foi uma pessoa muito importante na minha preparação. É, e aí continuei estudando, né? É, surgiu o concurso da Polícia Militar. Concursão. Eu fiquei muito feliz com esse edital. É, o salário era muito bom, gente. Era, assim, em torno de 8 a 9 mil. Então, eu falei, nossa, poxa vida, já pensou seu um passo nesse concurso. E aquilo me trouxe uma certa motivação é, pensar no salário e pensar né, nessa carreira aí de é, psicóloga da polícia militar. Isso... É, me impulsionou muito, e eu acredito que a virada de chave foi aí, foi nesse concurso. Porque eu comprei o um curso do Psicologia Nova. Eu falei, não, esse concurso eu vou dar o meu melhor, eu vou procurar pessoas preparadas para poder me auxiliar nessa preparação, e gente do professor Alisson, ele não é só um curso, ele te organiza, eu me senti extremamente organizada para poder fazer é, esse concurso, ele te dá a possibilidade de assistir, se eu não me engano, não sei se é assim hoje, mas ele te dá a possibilidade de você assistir três vezes os, os vídeos, são vários vídeos, PDFs, é, questões, então, não vou aqui, é, é, assim, poupar elogios, porque realmente foi um curso, foi um professor que me ajudou muito. É, assim que você compra o curso, o Batman já te coloca no grupo. Então, você tá no grupo com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. É algo muito importante. É, eu digo que você está próximo de pessoas que têm o mesmo objetivo, ouvindo pessoas que trabalham com isso e que têm o mesmo objetivo que você, vai te colocar bem lá na frente. Então, eu comprei o curso, é, estudei bastante, me organizei, fiz o que eu podia, dei o meu melhor, é, mas ainda não. Não foi o suficiente para que eu, eu passe uma vaga, eram pouquíssimas vagas, pouquíssimas vagas mesmo. Mas eu fiquei feliz, fiquei satisfeita com esse resultado. O resultado, ele não me colocou na próxima etapa, porque tinha uma regra que quem ia para a próxima etapa era só até a décima terceira pessoa. E aí a minha nota... Não foi uma nota ruim, mas não foi uma nota que suficiente para que eu passasse para a é, segunda etapa. Mas eu vi ali a oportunidade de estudar melhor, de escolher melhor o meu material, escolher melhor as pessoas que iam me auxiliar nessa jornada e tal. É... Não deu certo, mas, na verdade, deu certo, porque foi aí que eu descobri essa riqueza que é o, o curso do Psicologia Nova. e aí, gente, abriu o edital da Prefeitura de Beijing. Gente, eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo quando abriu esse edital, é, e aí eu falei, não... Agora eu vou comprar novamente o curso de professorais. Vai ser esse curso. Comprei, estudei muito, gente. Eu dei o meu melhor para esse concurso. E é, eu repetia para mim todos os todos os dias que eu ia atuar na prefeitura municipal de Betim que uma das vagas era minha. É, e aí eu comecei a estudar. Estudei muito. Comecei a fazer as questões. É, foi uma banca assim que eu tive uma certa dificuldade de assimilar a forma que ela cobrava porque não tinha questões na área social, o, o edital da prefeitura é, municipal de Betim é, abarcava a área social, psicologia social e não existia questões na área social da banca, instituto AOACP. É, então, eu comecei a fazer questões da banca para tentar entender como que ela cobrava, porém eram questões que não tinham nada a ver, não tinha nada a ver com o concurso que eu ia prestar, mas mesmo assim eu fi, fazia aquelas questões, mas eu ficava muito preocupada. É, porque não tinha questões parecidas. É, então, mas o professor, né, ele fez PDFs, ele montou PDFs com questões no final, questões parecidas é, na área social. E aí eu fiz as questões dele, fiz questões de outras bancas para a área social e eu me senti muito segura para fazer essa prova, foi um curso que me direcionou para a minha aprovação, né? é, eu estudei bastante, no último mês, é, é, a prova foi dia 1 de março, hum, deixa eu ver, sim, foi o 1 de março é, de 2019, não, 1 de março de 2020. É, 1 de março de 2020. E aí, antes Antes dessa prova, o que que aconteceu? Tinha carnaval. Gente, tinha carnaval aqui na minha cidade. Meu esposo estava doido para ir pro bloquinho, né? Ele ah, vamos pro bloquinho. E faltava uma semana para fazer a minha prova. Eu falei: não, eu não vou para o bloquinho. Eu vou ficar aqui estudando pleno carnaval. Vou ficar aqui estudando. Aí eu disse para ele: né, olha, pode ir é, se você quiser ir. Vai, vai curtir esse carnaval porque eu vou ficar aqui na minha casa estudando. Então, ele disse o seguinte, falei, não, se você vai ficar, eu também vou ficar e vou fazer meu carnaval aqui. E foi uma piada, ele, fi, ele ficava na sala, lá embaixo, é, assistindo o carnaval de Salvador, com as bebidas dele, e dançando, às vezes eu descia para pegar água, é, dançava um pouquinho, empolgava ali com o carnaval de Salvador, é, mas logo ele falava, não, você falou que ia estudar, e já pedia para mim subir para estudar, eu não, realmente não posso tirar o meu foco aqui, e já voltava para o meu estudo. É, quando foi é, dois dias antes da prova, minha mãe precisou fazer uma cirurgia, porque ela já ela tinha se acidentado, e aí é, foi muito difícil, porque quem podia acompanhá-la, né, quem estava em casa, né, tranquila, sem um trabalho, era eu. As minhas irmãs trabalhavam e não podia acompanhar. Minha mãe na cirurgia. E aí eu fui com o meu material de revisão, fui com a minha mãe, entreguei ela para os médicos. Vai, mãe, vai com Deus. Fazer a sua, a sua cirurgia e vai dar tudo certo. E... E ali eu fiquei estudando Enquanto ela fazia a cirurgia dela Gente, quando foi Deu 40 minutos O médico Chega pra mim e fala o seguinte Você que é filha da, da Cláudia eu Pronto, aconteceu alguma coisa Já fiquei nervosa Já Ali pra mim já acabou eu Vi que tinha acontecido alguma coisa O médico falou, olha Teve um erro na mão da sua mãe nos primeiros copos e por causa desse erro ela vai perder os movimentos da mão eu não consigo fazer nada nessa cirurgia sua mãe não vai ter os mesmos movimentos aí eu já não conseguia pensar em mais nada a nem fazer mais nada a não ser rezar pela minha mãe e ali eu tive que me controlar emocionalmente para que eu não jogasse tudo a perder. Porque foi tanto tempo de preparação para aquela prova que eu tive que é, ficar tranquila para não colocar a minha prova a perder. Então eu não consegui estudar mais, eu percebi que o meu estudo ali, se eu estudasse, eu não ia ser funcional, parei de estudar. E fui rezar, né? Era o que me restava naquele momento. Mas aí ocorreu tudo bem, realmente ela ficou com setelas, mas tá tudo ok. É, fiquei ali no hospital, depois fui pra casa, dormi, e um dia depois eu fui fazer a minha prova. É, eu fui muito tranquila fazer essa prova. É, eu estava muito bem preparada, muito bem equipada. Eu sabia que eu ia ter um bom resultado. Não sabia que seria tão bom, mas eu já tinha ciência de que seria um bom resultado porque eu dei o meu melhor. Né? E foi muito bom o resultado. Quando saiu o gabarito, a gente fez as contas ali é, bem rápido meu esposo já estava indo trabalhar, ele fez as contas muito rápido ali e deu que eu fiquei em 13 terceiro lugar e são nove vagas eu falei, poxa vida, bati na trave bati na trave e eu fiquei chateada é, mas uma amiga que ama estatística, Aline essa amiga me ligou, falou luz, parabéns, você está em sétimo lugar. Gente, aquilo ali para mim é, foi surreal, foi... Eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu agradecia. É, foi uma festa muito grande. É, eu liguei para meu esposo, ele tava no caminho, tava na, na BR. E aí, voltou para poder me abraçar e foi gritos, choro, sorrisos. Foi muito bom quando você descobre que você é, está colhendo os seus frutos. É, é algo que é, é muito gratificante. A palavra é essa. Gratidão. É muito gratificante, você lembra de todas as, as pessoas que contribuíram para que esse processo acontecesse, né? É, a gente se afasta dos amigos, a gente se afasta dos familiares, para poder ir em busca desse sonho, né? Muitos não compreendem e aqueles que compreendem são aqueles que realmente estão com você então é isso que aconteceu né foi foi algo assim maravilhoso para mim passar nesse concurso trabalhar na minha área é, pensar que eu vou trabalhar na minha área que eu serei servidora pública e que eu vou trabalhar como psicóloga auxiliando né ajudando direcionando para mim não tem coisa mais gratificante do que isso de saber que esse processo ele dependeu do meu esforço, né? é muito bom pensar nisso, eu estou muito orgulhosa desse resultado e é, eu espero incentivar e motivar vocês para ir em busca desse sonho, é, então eu vou responder aqui algumas perguntas que o professor Alisson me mandou, é, a primeira eu já respondi como Psicologia Nova me ajudou Psicologia Nova me ajudou muito nas lives emocionalmente é, ele me fez refletir e pensar sobre o que valeria a pena ou né? eu... eu é, a escolha que eu deveria fazer então as lives são sensacionais, os grupos de whatsapp são maravilhosos porque o professor está sempre postando concurso um né? E é muito legal. É, como eu fiz para não desistir, gente, assistindo as lives do Professor Adson, não vou falar para vocês que eu não pensei em desistir. Que várias vezes eu pensei em jogar tudo pro alto. Cheguei até a montar uma lojinha de roupa para mim. É, mas logo eu voltava para minha consciência e começava a estudar novamente. É, a mensagem que eu deixo para os concurseiros que estão aí na batalha Gente, não para, não para, continua, corrija os erros Eu acho que a mensagem mais importante que eu tenho para passar para vocês Corrijam os uhum. erros tá? Identificou o seu erro, corrija erros em questões, erro na sua preparação é, ponte o seu livro que isso vai te dar impulso um Eh. É, e é isso é isso que eu tenho pra passar para vocês é, foram vários momentos interessantes que é, eu tive não desista do seu sonho Vai em frente, vai, vai na busca que ele vai acontecer. Não tem, não tem outro caminho, ele acontece. Se você está dando o seu melhor, se você está buscando profissionais preparados para poder te auxiliar nessa trajetória, não tem como dar errado. Não tem como é, ser outro resultado. É. Então, é um, um, uma outra dica que eu deixo para vocês: ouça o professor a Alisson, ouça o psicologia nova em geral. Tem vários professores maravilhosas maravilhosos. Monique Mistura, que é uma professora que eu estou me identificando muito. É, estou com muita vontade de comprar o curso dela. É. Vou continuar estudando, eu ainda estudo porque eu viso um cargo de analista, então é, esse é o meu próximo passo, esse é o meu próximo objetivo que será alcançado com certeza, é, então eu deixo aí o meu carinho, o meu abraço para vocês é, e muita força, muita luz nessa caminhada e obrigada a todos que ficaram até aqui Obrigada a professora Alison, psicologia nova, por ter me dado essa oportunidade, é, um abraço para vocês.